Gente, quem me conhece sabe que eu sou alucinado em séries, assisto muitas séries, todos os streams possíveis, eu vou lá e assisto as séries. Também séries de televisão, adoro, adoro, adoro. Aí meu sonho era fazer um vídeo de série, eu falei, gente, eu falo de tudo e não falei de série ainda. Então, já que vai virar férias, recesso, vocês vão ter um tempinho a mais, eu também vou ter um tempinho a mais, eu vou dar algumas dicas das séries que eu gosto pra vocês assistirem. Primeira delas, The Crown. Você é minha esposa ou minha Eu sou e um homem se não me yes. uma Não. É uma série britânica que conta a história da Rainha Elizabeth II, né? No início, desde que ela assumiu o trono, já está na terceira temporada. É uma série excelente, porque mostra um pouco os bastidores da política, como é que era a relação dela com os primeiros ministros, quando um primeiro-ministro trabalhista ganhou a eleição, como é que foi a reação da família real. Então é uma série muito interessante, eles são bem detalhistas, é uma série bem interessante. Pra quem quer saber os bastidores aí da política, eu que adoro política, então amo essa série. Assisti a primeira, a segunda e a terceira temporada que saiu recentemente no Netflix. Uma outra série bem legal, que foi uma das principais séries aí para mim em 2019, foi Years and Years. É uma série da HBO, ela é meio que uma distopia, vai mostrando como é que uma figura... É uma distopia, mas bem real, né, galera? Porque mostra como é que uma figura, que é uma figura que fala besteiras na televisão, que fala coisas impróprias, acaba se tornando a principal figura política da Inglaterra. Acaba sendo eleita primeira ministra e vai ter umas ideias que é tipo, assim, campos de concentração. Aí que tem um spoilerzinho bem básico, que eu não sou de spoiler. Então, é uma série muito legal, até pelo humor britânico, que é um humor bem interessante, a atuação da galera... É muito boa, então, é uma série incrível, mostra um casal gay, como é que a família lida com isso, mostra a modernização das relações e como é que as pessoas lidam com a tecnologia avançadíssima e mostra também essa debilitação da política, né? essa debilitação moral da política. É bem interessante, é uma série que eu recomendo demais, para mim gerou muitas reflexões. Uma outra série que eu amei foi The Pose. Então, quem é LGBT vai amar essa série quem não é também. Essa série mostra, na década de 80, como é que as trans, as travestis nos Estados Unidos lidavam com essa coisa da performance, resistiam à, à epidemia do HIV, e como é que foi esse processo da epidemia. Mostra a expulsão de casa, de gays, de lésbicas, como é que é, eles se conviviam assim, em comunidade, e resistiam nesse processo. Como as boates eram importantes e como as lideranças travestis eram importantes também, tinha o lado opressor e o lado performático, o lado de construção de senso de comunidade, além de ser uma série engraçadíssima, que eu super recomendo, The Pose é uma série da Netflix e é a série da história que mais contratou pessoas transexuais, vale muito a pena assistir. We take everything. The category is... Pessoal, tem mais uma série que eu gosto muito, chama Big Little Lies. É uma série da HBO que é um grupo de mulheres numa cidade do interior e essas mulheres elas têm uma personalidade assim muito refinada e mostra a relação delas com o filho, com a escola e como os filhos, crianças, eles vão orientando um pouco também a vida delas. E a série tem um mistério, um crime, é bem, bem interessante, eu recomendo demais. E a segunda temporada tem a participação da maravilhosa Mary Street então você chega lá e sabe que vai ser um arraso, porque tem a Mary Street e vai dar certo. Então Big Little Lies também recomendo demais para as suas férias aí, recesso, assistir. We're talking about viciously competitive people. And at the root of it was Madeline. E a última série que eu não podia deixar de recomendar, que é baseada no conto de Aya, muita gente já recomendou, assistiu. É uma série mais pesada, né, o climão dela, porque é uma distopia que mostra estupro, que mostra um processo de escravização das mulheres no trabalho doméstico é The Handmaid's Tale. É uma série que mostra um golpe da extrema-direita nos Estados Unidos, que deixa de ser Estados Unidos, né, por milícias, e vira um país chamado Gilead, que é um país totalmente normatizado por uma lógica dogmática, fundamentalista, religiosa. Então é uma série bem pesada, a galera vai se exilar no Canadá. Tudo isso acontece por uma crise de fertilidade no mundo, mas é uma série bem pesada, muito bem feita, que também recomendo demais. Já está na terceira temporada, que tá eletrizante, também muito boa. E ano que vem tem mais uma temporada de The Handmaid's Tale. Então super recomendo essa série. Ela é de um streaming que não tem no Brasil, mas ela é retransmitida pela Globo Play e por outros streams aqui no Brasil também. Então vale a pena você procurar para ver. I asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up when they blamed terrorists and suspended the constitution we didn't wake up then either now I'm awake. então essas foram as cinco séries que eu recomendo demais para o recesso tem um monte eu sou viciado eu assisto todas as ruins as boas então assim quando dá quando eu tenho tempo que eu trabalho de 14 horas por dia então tem aquela uma horinha para completar as 15 eu assisto uma série assisto todas mas essas são algumas que são bem legais e que eu recomendo para você gastar aí no recesso e férias para assistir